Felinho Together, esse é aquele vídeo que você pediu para eu mostrar como que eu faço com os pés na pedaleira. Eu até lembro que eu fiz muito antigo já, um em Interlagos, onde eu consigo colocar a câmera embaixo na rabeta, porque como eu mudei a carenagem lá de fibra, então ali encaixa bem e não tem a placa. Essa não dá? porque o material de baixo aqui ele não é legal e também fica bem na placa, então o que, que eu fiz? Eu coloquei ela de frente para o meu pé, então tem a um on-board aqui tradicional, tem essa aqui ó, que eu encaixei o um suporte aqui agora e aí fica bem de frente aqui na pedaleira igual do outro lado. Isso por quê? Porque se caso a sua máquina travar, seu note, seu computador, você vai entrar em contato com a HFW Informática e eles vão resolver esse problema, o contato está aqui embaixo, Maravilha? Fala lá com eles, nosso parceiro, é nós. Mas é o seguinte, filhinhos, é, eu quero mostrar para vocês o, como posicionar os pés na pilotagem. Isso é uma coisa que eu aprendi na pista, faço hoje na rua, me ajuda muito. E aí é legal vocês terem essa noção, verem, porque daí vocês podem aplicar. Também nos rolês de vocês, ou no track day, nas suas corridas, enfim, o que você vai fazer com a moto, isso vai ajudar bastante. Um outro fator que você tem que prestar atenção é que minha pedaleira é invertida em relação, né? Então eu consigo inverter o câmbio da moto com as hastes lá, graças à pedaleira esportiva. Então eu passo a, a marcha pisando e reduzo por baixo, né? No padrão, o que, que você faz? Você bate a primeira e vem subindo todas, o meu não, eu é, subo a primeira e venho baixando todas, então não vai confundir achando que eu estou reduzindo, porque eu estou passando marcha, maravilha? Bom, é, deixa eu só falar duas coisinhas importantes antes de vocês verem o, o compilado de on-board que eu vou misturar todas as imagens. É o seguinte, o que a gente acostumou até o meu primeiro vídeo? O pé sempre na ponta da pedaleira. E por que na ponta da pedaleira? Porque quando você fica assim, você ajuda também a fazer a força, a abrir mais a perna, né? então fica tudo muito mais é, natural, mais fácil, é, uma, é a mecânica do corpo. E quando você força aqui, né, dessa forma, você ajuda a moto a inclinar. Então você consegue também é, auxiliar o passo da curva aí, na questão de inclinação para fazer o pêndulo, só que o problema de você ficar assim o tempo todo é que uma hora você cansa demais, começa a tremer aqui, é, a musculatura fica já é, estressada, então em alguns momentos e principalmente quando você tem uma curva para o lado oposto ao pé ou uma sequência de três curvas exemplo que no caso eu estou mostrando o meu pé direito, então que sejam um para a esquerda, eu não necessariamente preciso ficar com o pé o tempo inteiro na ponta ou em linha reta. Eu posso estar com o meu pé aqui no meio, por quê? Porque quando eu deixo ele no meio da pedaleira, eu consigo trabalhar melhor aqui o adutor da perna, essa, esse músculo aqui ó, aqui em cima, ele encaixa melhor no tanque aqui e eu consigo puxar a moto com muito mais facilidade. Tá? Tem até um vídeo que eu dou dica para como você conseguir é, facilitar o pêndulo para a direita, que é a mão do acelerador. Então eu falo, ó, deixa o pé de fora no meio da pedaleira que você encaixa toda a musculatura aqui e aí você fica com a parte do tronco, ombro, o braço mais solto e você está apoiado na moto com a doutora e com o abdômen. Então você consegue fazer mais força no tanque aqui para trazer a moto ou quando você está dando mão e ela está espalhando, com essa perna você tava lá no tanque, puxa e aí você consegue continuar o contorno. E aí, por exemplo, eu tô aqui, eu freiei. Então eu só puxo meu pé para fora e já era. Se eu precisar vir de novo, eu venho aqui, freio, puxo o pé para fora e já era, certo? Só aqui, ó, faço o movimento, puxo. Agora é óbvio. Eu tenho uma sequência de curvas que acontece também nesse trecho aí da Romeiros. O meu pé vem para a ponta na hora. E aí os dois estão na ponta e vem um para o lado, para o outro, para o lado e para o outro. Porque o pé na ponta da pedaleira facilita o meu movimento em cima da moto e as transições são mais rápidas também. Porque nesse movimento eu também forço com o pé aqui para baixo e a moto inclina mais. Então lembre-se disso, que é a grande dica para vocês. O pé sempre na ponta da pedaleira, claro, principalmente e sempre... Quando está do lado de dentro da curva, então se a curva é para a direita, aqui no caso, esse pé está na ponta e eu faço a curva, tá? Mas se você tem uma sequência de três curvas para a direita, eu não preciso estar tá com o pé oposto, esquerdo, na ponta da pedaleira. Eu posso estar tá no meio para facilitar a passada, a redução de marcha, ser muito mais rápida. E faço um convite à próxima convida que vocês assistiram do MotoGP. GP, reparem no... Pé dos pilotos, vocês vão perceber que o pé de fora, quando tem uma sequência de curvas para o mesmo lado, está sempre na, no meio para ajudar a segurar o piloto também. Ele conseguir fazer uma maior força e ter mais conforto aqui em cima. Maravilha? Fique com o vídeo aí. tamo together! hein? Ai! Espero que vocês gostem. Deixa um like, se inscreve, ativa o sininho.